Fala galera, beleza? Sejam bem vindos a mais uma videoaula do canal Tech Tutos E hoje pessoal, eu estar trazendo uma coisa bem legal para vocês Acho que muita gente não sabe é, Que é como salvar em Full HD em 1080p Vídeos no Camtasia Studio 8 Pelo que a gente às vezes clica aqui no, no, no Produce and Share Aparece só 480p ou 720p Mas não aparece o 1080p que é o Full HD Bom, é bem simples, eu vou importar aqui um projeto. Esse aqui do Cantasia um, um vídeo que eu já tinha gravado pelo Camhack Você vai puxar aqui para timeline. Quando aparecer essa janelinha aqui você desmarca essa caixinha aqui. Você vai colocar 1920 por 1080. E marca a caixinha novamente e dá um OK. Agora, vamos arrastar para cá. Aqui no vídeo você vai aumentar com a tecla Shift. Uh, pressionada você aumenta aqui até aparecer essas barrinhas, você dá um clique aqui no meio se aparecer do jeito que está aqui é porque o vídeo está tá bem centralizado ok agora vamos lá, como é que a gente cria esse preset de Full HD você vai vir aqui em Produce and Share você pode ver que só tem 480 720p uh, esses aqui são outros que eu já fiz uh, vou clicar aqui em Add, Edit Preset você vai clicar em New você vai colocar o nome, vou colocar aqui HD Uh, 1080p full porque eu já tenho outros ali com vários nomes. Aqui você vai colocar MP4, se quiser selecionar um ícone, pode selecionar para você para ficar mais fácil você identificar. Uma descrição também se você quiser. você vai clicar em avançar quando terminar. Desmarca essa caixinha aqui. Pro, uh, produce with controller. O size você desmarca essa caixinha aqui. Você vai colocar 1920. Desmarca aqui. Por 1080. marca novamente a caixa você vai vir aqui em video settings o frame rate, a taxa de, de frames por segundo coloca para 30 uh, a qualidade você bota para 100 nas configurações do áudio você coloca 1024kbps e depois só dá um avançar, quiser colocar uma marca d'água pode colocar eu no caso eu não vou colocar então desmarca a caixa dá um concluir pronto o preset feito só dá um close Aí você já vai ter aqui ó, HD 1080p full, dá um avançar, isso aqui já é na, na hora de salvar o teu projeto, de renderizar. Aí dá um avançar, coloca o nome do projeto que tu vai salvar, do vídeo, um, vou colocar aqui vídeo de 1, dá o um concluir, ele vai renderizar e quando renderizar ele já vai te dar um vídeo aí, salvo em 1080p. Bom galera, é... isso... Isso é uma coisa bem simples, mas também muito interessante para quem ainda não conhece. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo e do canal. Se você gostou do canal, pode se inscrever ajuda muito, muito, muito. O canal quer crescer muito mais ainda se você se inscrever. Qualquer dúvida que ficou desse vídeo, pode postar nos comentários. Ou querer sugerir, é, sugerir alguma videoaula, também pô, pode pôr nos comentários. Ou entrar no link do blog, que tá logo aqui embaixo. Você entra lá e pode mandar uma pergunta ou uma sugestão lá pelo blog. E é só isso, pessoal. Até a próxima e falou!